Item número SCP-087, classe do objeto Euclidio, procedimentos especiais de contenção, SCP-087 está localizado no campus, a porta que conduz SCP-087 é construída de aço reforçado com o mecanismo de bloqueio de liberação eletrônica, a porta de SCP-087 tem sido disfarçada para se assemelhar a um armário de limpeza em conformidade com a concepção do edifício. O mecanismo de bloqueio na maçaneta da porta não vai se liberar a menos que volts forem aplicados em conjunto com a rotação anti-horária da chave. O interior da porta é revestida com 6 cm de espuma industrial. Devido aos resultados da exploração final, ver documento 0874 não é permitido acesso de nenhum pessoal a SCP-087. SCP-087 é uma escadaria de plataforma apagada. Escadas descem em um ângulo de 38 graus a cada 13 passos antes de chegar a uma plataforma semicircular de aproximadamente 3 metros de diâmetro. A direção gira em 180 graus em cada plataforma projeto de SCP-087 limita o sujeito a um alcance visual de aproximadamente 1,5 passos uma fonte de luz é necessária para todos os sujeitos que exploram SCP-087 já que não existem luminárias ou janelas presentes fontes de iluminação mais brilhantes do que 75 watts têm se mostrado ineficaz scp 037 parece absorver o excesso de luz relatos e gravações de áudio dos sujeitos confirmam que há um som de grito, aparentemente de uma criança que estima-se si, estar localizada a cerca de 200 metros abaixo da plataforma inicial. No entanto, todas as tentativas para descer a escada não conseguiram trazer qualquer sujeito mais perto da fonte dos gritos. A profundidade de descida calculada a partir da exploração 4, a exploração mais longa, é mostrada como sendo muito além do tamanho da estrutura, tanto do edifício quanto dos arredores geológicos. Neste momento, não se sabe se SCP-037 tem um ponto final, ou de saída. SCP-087 passou por quatro explorações de vídeo gravadas por pessoal de classe D. Cada sujeito que fez uma exploração encontrou SCP-037-1, que aparece como pessoas sem pupilas visíveis, narinas ou boca. A natureza de SCP-037-1 é desconhecida, mas é determinado que SCP-0371 não é a fonte dos gritos. Sujeitos exibem sentimentos de paranoia e medo quando confrontados com SCP-0371, mas é indeterminado se disse sentimentos são reações anormais ou simplesmente naturais. Durante um período de duas semanas após a exploração 4, vários membros da fundação e alunos do campus de <risos> relataram ter escutado batidas a uma Taxa variável de 1 2 segundos por batida vindo do interior de SCP-087. A porta que conduz a SCP-087 foi equipada com 6 centímetros extras de preenchimento industrial. Todos os relatórios do bater cessaram. Pessoal autorizado pode referir-se aos documentos 087-1 a 087-4 para transcrições das explorações 1 a 4.